Em uma semana de chuva, até o sol apareceu para a inauguração da UBS do São Benedito. Uma unidade que foi completamente reconstruída e equipada para atender melhor toda a população de Santa Inês. Obra realizada em parceria com a Faculdade de Medicina e Uma conquista de todos. É assim que fechamos a primeira semana a crescer, que trouxe benefícios para a sede zona rural. Para santa inêsenses de todas as idades. Até para os que ainda não nasceram. Trabalho de dar.